Olá, tudo bem? Vamos falar sobre como encontrar a declinação magnética de um local? Então tá, vamos lá. É, sabemos que a, a, a, uma das formas, a forma mais comum, né, clássica de localizar uma declinação magnética de um local é consultando o próprio mapa do local. Né? O mapa oficial do local sempre informa o que a gente chama de pé de galinha lá no, no final da do mapa no canto inferior do mapa, aonde já consta ou o cálculo é, ou a declinação magnética já calculada do ano é, de produção do mapa ou as informações para calcular e encontrar a declinação magnética, né? Mas Hoje você, é, para quem não usa mapas, ou para quem não tem acesso aos mapas, ou quer localizar rapidamente através da internet, você já tem meios de localizar isso rapidamente. É, para fins didático, o Observatório Nacional criou o site Astro, onde mostra a, a, já, já as diferenças de declinação magnética ao redor do mundo. Né? Então, nós vemos aqui que o nosso continente sul-americano costuma ir de é, 15 positivo a 24 negativo, a declinação de, de 24 oeste para 15 leste. No território brasileiro, costuma ir de é, 8 negativo a 24 negativos, né, declinados para o oeste e você consegue visualizar isso através do site Astros de qualquer lugar do mundo consegue ter uma ideia, mas esses não são é, é, são, são valores mais para te dar uma ideia para você usar isso de forma um pouco mais simbólica um pouco mais lúdica, né, para uma determinada instrução mas dá bastante, mas dá uma ideia bem interessante sobre como a, a, a declinação é diferente em diversos lugares do mundo. Para você obter um valor mais a, a mais absoluto, um pouco mais preciso daquela área, você pode utilizar o próprio site do Observatório Natural, é, do Observatório Nacional, que disponibiliza. Eu vou deixar lá o link na na descrição do vídeo, onde você coloca o ano, você tem como escolher a localidade, né? você digita lá a localidade, você escolhe a localidade e, e te traz o cálculo de declinação daquele ano, do último ano que eles possuem o registro. Né? Então, aqui no caso, nosso exemplo de Passa 4, a última declinação magnética medida é de menos 21,92, 22 graus em 2014. Né? mas uma outra forma que eu gosto mais é usar o próprio site da NOAA de, de cálculo de declinação magnética né? onde você coloca eu vou deixar o link aqui no, no nosso no nosso vídeo lá embaixo nas descrições né? onde eu posso colocar aqui por exemplo cidade de são paulo né? se eu não tenho as coordenadas procurar a coordenada pela cidade aqui na, na coluna da direita. Se eu tiver as coordenadas, eu já coloco as coordenadas. Escolho o um modelo. Então ele me dá ele me traz a declinação magnética baseado em três modelos matemáticos, o mais comum é o modelo mundial. E você clica lá em calcular, ele te traz o cálculo, né? Em São Paulo 21 graus a oeste, né? E ele costuma crescer 6 é, minutos oeste por ano. Okay? Esse é o cálculo dessa região. Existe a versão para celular também, da própria NOA, onde você procura no seu, na sua loja de aplicativos do seu, do seu sistema operacional do celular. Digita lá NOA. E aí você vai localizar esse aplicativo que, que dá de forma gráfica, mas também te dá de forma numérica o cálculo de declinação da, da região que você está. Né? E claro, nos, por aplicativos para celulares existem bastante opções, tanto na, no Google Play quanto no, na Apple Store. Você digita lá, declinação magnética, vai vir bastante aplicativos para você experimentar. Mas o que eu mais gosto ainda é o GPS Status Toolbar. Onde aqui, ó, ele te dá a declinação magnética do local que você está. Se você não está no local e não quer saber a, a declinação magnética do local que você está, né? e sim de um local que você estará, o melhor é utilizar o site da NOAA. E lá você colocar o local as, em coordenadas ou buscar as coordenadas desse local que você estará e pedir para calcular. É isso aí. Agora você já sabe como encontrar os valores da declinação magnética de qualquer lugar do mundo através do site da NOAA Até o próximo vídeo.